Gente, sejam todos muito bem-vindos, já estou aqui embaralhando e hoje vamos ver uma situação que se não aconteceu, vai acontecer muito em breve para peixes. Feixes, você conquistando uma estabilidade e segurança, principalmente na área financeira, mas não é nada que acontece do nada. E sim por atitudes que você andou tendo e já vem nessa rotina. De ação. E é uma espera que finalmente acaba te trazendo bons resultados e oportunidades para que você consiga abrir os olhos de que sempre há infinitas possibilidades de expandir os horizontes. Então, se você estava tendo bons resultados e de repente se viu esperando por uma ação que não depende de você, e sim por uma força maior, talvez não seja o momento para prática, e sim para olhar. O que está internamente te limitando. Para que você consiga ter uma visão maior do seu momento. Aqui tem realização para acontecer. Através de oportunidades para você se expandir. Tendo um bom desenvolvimento... Em outras áreas da sua vida. Então, não tenha medo de sair do que é conhecido para você, porque vai te agregar muito valor. Tá bom? Gratidão.